Se somar os meses aí, por alto, tá? somar por alto. Vocês já devem ter faturado quanto ah, para reflexologia. Professora, conseguir? e essa conta eu não fiz ainda. Eu tenho até ali anotado, mas eu não somei exatamente. Mas já foi, foi bastante. Então, eu vou, eu vou, sim, vou chutar. Mais, mais de 10? Mais, mais de 15? Mais, mais de 20? É, mais de eu 20. acho que já está chegando quase lá, se não mais. já. Mas por ali acho que já está. No começo foi menos, né? Agora Pessoal, já, de janeiro pra cá mesmo, que foi Daí foi, meu, muito, muita gente assim. Dezembro, janeiro pra cá, você começou com a gente lá em setembro, novembro, você já acumulou uns 27 Mais ou menos mil. isso, acho que já. É. Bom dia, professor! Oi, Roseli! <risos> bom dia! Tudo? Tudo bem? Que foda! Que bom, que bom! O que você traz de bom hoje para nós, pois Roseli? Pois então, professor, hoje eu preciso de uma ajuda do professor de novo. Salma, Judi! Então, vamos lá. Não, mas se apresenta para o pessoal, quem é você, de onde você fala, e é. aí você faz a sua pergunta. Então, eu sou Roseli e eu moro em Itaió, Santa Catarina. Mas um município bem pequeno. Então, Não professor, é dúvida, professor tem uma, eu estou atendendo um, um casal e eles têm uma filha que ela tem lupus. Então, é uma doença autoimune, né? E assim, ela tem várias dores sim. e ela também assim, é bastante depressiva. É, tipo assim, além de, do atendimento, do protocolo geral e tudo aquilo que a gente faz, tem algo a mais, professor, que a gente consegue ajudar com lupus? Então, tem um, um universo de possibilidades. Pode ramificar para qualquer lado. Como que a gente vai entender para que lado a gente vai? É, partida daquele pressuposto Sim, é. de estudar o que Eu não atendi ela ainda. Então, você... ah, então, tá. então alguma coisa você ainda... Já... Bom, uma não muita coisa não, ainda você não, não sabe não realmente eu, eu só sei isso ali que que foi o que a mãe dela me falou né só isso que idade que tem a menina Ai, você professor sabe? eu acho que ela deve ter acho que é mais de 30 é eu acho mais que sim já é uma, uma, uma é. menina é uma mulher mas ela é então, solteira você sabe. é solteira então tem tem tá vendo então tem várias perninhas de assunto que já eu fico cheio de curiosidade né de saber mas tudo no seu devido sim. tempo né Mulher com mais de 30 é solteira, tem motivo, solteira, solteira, não namora, nunca teve um relacionamento. Não teve. teve. Ela é bastante tá... caseira, ela, até então que ela trabalha em casa, ela não trabalha, assim, ela trabalha com uma empresa, mas em casa, ela não sai de casa para trabalhar. E ela ela é mora com o pai e é a mãe, assuntos, né? Então, tem várias perninhas de assunto que minha cabeça fica que nem pipoca, só que eu tenho que pegar um e deixar o outro de lado. Sim. Sabe a receita Masterchef? Você faz uma coisinha, deixa lá o fermento crescer, faz outra coisa, faz outro processo, e depois junta tudo. Isso. Então, é uma mulher, 30 anos, solteira, trabalha em casa por conta que a empresa colocou ela pra trabalhar em casa. Home office. Então, então dentro da, da estrutura do iceberg, né, é filha, tem mais ou menos uns 30 anos, é solteira. O motivo de estar solteira é um assunto que a gente reserva. Sim. Receita Masterchef, deixa de lado, não cutuca esse assunto. É um assunto a ser trabalhado? Sim. Agora é hora? Não, agora não. E aí ela tem é, lúpus, está diagnosticada há algum tempo. Você tem, você tem ideia de quanto tempo está diagnosticado eu, Pelo que a mãe dela me falou, acho que já faz... Quase uns 10 anos. Então, se há uns 10 anos ela está diagnosticada com lúpus, quer dizer que alguma coisa aconteceu há uns 12, Sim. 13 anos atrás. Ou um pouco mais para trás ainda. Então, esse, detalhe, esse detalhamento você vai ter na conversa com ela. Só que, outra coisa, é um assunto receita masterchef, que você não deve mexer Sim. agora, porque... Como você sabe, pode ser uma caixa de Pandora. Pode sair, cobre lagartixa disso aí. Que a gente não pode sabe... Pode assustar e não voltar mais. Isso. Pode começar a florar um monte de coisa que, eventualmente, você não vai ter controle é. no momento. Mas aí, ela tem o lupus Como a gente sabe, lupus é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É o corpo brigando com o corpo. Isso. Ou seja, tem uma confusão dentro do corpo. Uma confusão no corpo... É uma confusão dos cinco elementos. É Está bagunçado. Está tá, tá virado tá duas vezes. É hora de mexer nisso? Não. Receita Masterchef. Eu já sei, tenho consciência disso. Preciso trabalhar isso, mas ainda não é a hora. Lembra? Receita Masterchef. Você vai fazendo procedimentos, procedimentos, depois você junta a receita. Mas aí você falou também que ela é depressiva. Né? Faz todo sentido. Lutos, depressão, caminha meio que junto. É hora de mexer nisso? Não. Receita Masterchef, deixa do lado. Você viu quantas gavetinhas? Quantas ramificações? Lembra que eu falei? Tem um monte Sim. de caminho que dá para seguir. São várias ramificações. Só que o atendimento primeiro volta para a base. O que é o atendimento primeiro? Voltar para a base, o que é? Fazer o SPO simples para o Sim. objetivo. E aí você falou que ela tem dores. Nesse primeiro momento, você precisa ganhar a confiança da sua cliente. E como que você ganha a confiança da sua cliente? É aliviando esta dor física que ela tem neste é. momento. Então, qual o tipo de dor física que ela ah, tem neste momento? Você queixa, é dor na coluna, dor nas pernas, e eu acho que até dor de cabeça, dor. acho que não tenho certeza, mas eu acho que sim, dor de cabeça... Acho que Foi o que a mãe dela também, não, eu não perguntei muito, assim, né, professor? Mas foi o que ela mais comentou, assim, né? Então você tem uma, uma pré, uma pré -ficha Sim, terapêutica é. meio feita já. Já. Já meio mastigadinha. Né? Então, quando ela chegar, né, quando ela chegar, você pergunta, faz aquela perguntinha que abre Sim. todas as portas. Sim, que possa Você lembra que qual ajudar. é? Isso, parabéns. Pessoal, a Roseli. Ela está 10, tá? Pergunto o cliente. Embora eu já sei algumas coisas do cliente, eu quero que o cliente sinta vontade comigo. Eu, você não pode falar para o cliente: olha, a sua mãe já me falou isso, isso, isso, isso, não. isso, isso, isso. Não pode. Não. Ela Aí a cliente vai ficar pensando: o que será que a minha mãe falou a mais? Será que a minha mãe falou daquele meu segredo para ela também? Eu acho que aquele segredo que eu tenho é um segredo muito meu. Será que ela falou ou não falou? Aí ela não vai ficar segura com você. É. Você vai aflorar a, a, o ostracismo, ela se fechar. Então a pergunta, comece como se você não soubesse nada sobre ela. Né? E não diga, quando ela começar a falar, não diga, é, a sua mãe me falou isso realmente. Não diga isso. Eu nunca falo nada, mesmo que eu sei algo, mas eu não eu falo não. nada. Procure trabalhar com aquilo que ela é. traz para você. Porque aquilo que ela trouxer para você é aquilo que ela está permitindo é. que você trabalhe. Ah, Roseli, estou com muita dor de cabeça, dor na coluna. Eventualmente ela não fala do lúpus para você. Ou eventualmente ela não fala que ela tem depressão, porque ela quer se resguardar. Eventualmente tem vergonha, uma coisa assim. entendeu? Então, naquilo em que posso te ajudar, ela vai falar para você as dores do corpo. Certamente ela vai falar. Se porventura ela falar do lúpus, falar da depressão e não falar das dores no do corpo, aí você pergunta, você sente algumas dores no seu corpo? Aí ela vai falar, ah, eu tenho dor aqui, dor ali, dor ali, dor ali. Primeira sessão, protocolo geral e dá uma atençãozinha a mais nos pontos Isso, de dor. é, exatamente. Isso, a cliente vai fazer o quê? Ela vai se apaixonar pelo atendimento, porque você vai conseguir aliviar a dor dela e não vai ser invasiva. Porque 40 minutos passam assim. Tem que assim, cuidar né? porque voa. Voa, o tempo voa. Então, ao final dos 40 minutos da terapia, você já teve as informações que você precisa, já fez o protocolo geral, já fez o QP. QP. O pessoal sabe. Deixa eu fazer uma perguntinha para o pessoal que não vai responder, eu sei que você <risos> sabe. Vou fazer uma pergunta para o pessoal. Pessoal, você sabe o que é QP? QP, queixa principal. Então, aqui. Queixa principal do primeiro atendimento. Não, mas a queixa principal é o luto. Eu sei que a queixa principal é o luto. Mas no primeiro atendimento a gente não trabalha a dor emocional. Então, já que no primeiro atendimento a gente trabalha a dor física, qual é a QP da dor física do primeiro atendimento? É a dor na coluna, é a dor na perna, é a enxaqueca. Eventualmente, como você falou que ela tem 30 anos, será que o ciclo menstrual dela está legal? É, aí eu tá. não sei. Tem muita corda, tá são tudo coisas. Que você, com delicadeza, você pergunta se o ciclo menstrual é regulado, não é. Aí ela vai falar: Ah, tem isso, isso. Ah, é legal, não é normal. Blá, blá. Ah, não, eu tenho muita dor. Blá. Ou seja, então, dentro da, dentro da QT, você pode entrar um pouquinho também na parte reprodutora, né? Essa parte aqui do pé, é útero, ovário, tal, tal, tal. Ó, 40 minutos, voa. Final da sessão, faz a avaliação: Como que você tá? Melhorou? Sabe Sim. que ela vai estar melhor, você já vivencia isso. Aí ela vai sair da primeira sessão aliviada da dor e já colocando confiança em você, porque você não cutucou as, aquelas é. caixinhas que eu comentei. Aí na próxima sessão, dá a sequência, faz protocolo geral. Ah, e uma coisa, analisa. Por exemplo, no final da sessão, eu sempre peço para vocês fazer a avaliação. E aí, gostou? Gostei e tal. A dor que você sentia melhorou? Melhorou. Quanto? De 1 a 10, quanto melhorou? Ah, a dor de cabeça melhorou tanto. dor na perna melhorou tanto. Aí você anota. Ó, aí você fala para o cliente. Olha, hoje, como é a primeira sessão, nós não avançamos nas dores emocionais. Conforme você já me relatou, que você tem algumas coisinhas aqui. Mas você já se sente melhor emocionalmente? A pessoa vai dizer que melhorou também. Porque melhora também. Ah, melhorei. Quanto que você melhorou de 1 a 10? Ela vai te dar uma, uma nota Calma, se agendou para a próxima semana, faz o um julgamento, todo o procedimento, dá um encerramento. Semana seguinte, cliente já chega mais aberto, mais receptiva, já sabe, já te conhece, sabe qual, qual é o seu procedimento, como que faz, como que não faz. Na segunda sessão, a cliente chega com vontade de falar sobre ela. E aí você começa a mergulhar onde? No iceberg dela, daqueles assuntinhos que ficaram parados. Aí você pega um. Assunto que seja importante, que dê para trabalhar na segunda sessão e vai seguindo, vai trabalhando. Exatamente, já me ajudou bastante. Bastante. Te ajudei? Professor. Isso. E sempre analisando, sempre perguntando como você está, se sente melhor. né Eventualmente, esse assunto dos 30 anos é solteira, né? É solteira porque é um assunto importante, é convém ser trabalhado? Não sei. Às vezes tem então, pessoas que, que estão bem um reservadas, né? não gosta de... Ou pode ter bem. um trauma é, aí também. também. Pode estar aí. Pode. Estou dizendo que está, porque eu não é. conheço o cliente. Pode estar aí um possível motivo do lupus. Isso. Pode. Estou dizendo hum. que está, porque eu não tenho bola de cristal, não conheço a cliente. Eventualmente, quem sabe, lá na infância ou adolescência, ela possa por algum trauma referente à, à feminilidade dela, referente a um namorado, isso, um abuso que eventualmente possa ter tido. Isso trouxe um trauma, isso trouxe ela ficar patente. porque que ela não sai, né? Ela é muito caseira, não sai. Isso talvez fez ela ficar muito patente. Então, são coisas que vão abrindo aos poucos e você vai trabalhando, entendeu? Vai trabalhando. 40 minutos, corre rapidinho. Terminou a segunda sessão, semana que vem a gente continua. E a cliente vem cada dia mais contente, mãe. É, ah, Tá bom? Exatamente. Roseli, como que está o, o início do mês de abril? Começou bem? Como bastante tá a Bastante bem. Bastante serviço, professor. Nossa, bastante, bastante. Nem... Você já atendeu um cliente? dois. Hoje dois. você eu já atendeu já, hoje? Tá. Hoje de manhã, dois. Hoje tarde tem mais, deixa eu ver, seis anos. Eu acho, hoje à tarde. é tarde. É. Seis? Hoje à tarde. Tarde. é tarde. Dois de manhã, oito clientes hoje. É que daí eu só, essa semana eu só vou trabalhar até quinta, né? Só até amanhã. Aí o pessoal se apuraram. É. é. Aí para amanhã tem nove. Amanhã. Nove. Você está na média de quantos clientes é, por dia, você. acho né? de seis, eu acho que fecha. Que legal, hein? Você chegou a fazer o fechamento do mês ah. de março? Exatamente fechado, fechado eu não fiz, mas passou bem de 100 atendimentos. Passou. Passou, passou de 100 atendimentos no mês de março. E em valores Oi? você tem números? Em valores você tem ah, números? Passou, passou de 5 mil, passou. É. É. Você está com a gente faz Desde quanto tempo, Rosalina? Você tem. É. Do ano passado. Trabalhando, né? É. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro março está aí há seis, sete é. meses com a gente. É assim, meu. Eu só não, não atendo mais professor porque eu não tenho horário. Mas assim. Tem alguma mágica, Roseli, para você ensinar para o pessoal que está ah, aqui? Ah, eu mágica não tem, né? Eu acho que não. É só tipo a gente ter a, a dedicação e fazer um trabalho bem feito, né? Professor entregar aquilo que o cliente espera, né? Então qual é a receita? Eu vou pedir para você passar uma receita dos alunos que estão aqui tem muita gente que está aqui que é da turma sua tem alguns da turma sua mas a maioria que está aqui ao vivo com a gente é da turma agora de março pessoal novato né? então você como a, a mais velha da turma né aqui né porque você mais velha assim está mais tempo no curso na idade mas velha no curso tem tem aí é. seis meses de estrada qual é a dica de ouro que você deixa para os alunos? Ah, professora, assim? acho que tem várias, né? A simpatia com os clientes, a conquistar a confiança com o cliente, uma boa conversa, entregar um ótimo resultado. Até então que foi essa semana mesmo que eu conversando com, com uma cliente aqui, que ela já veio agora quatro, quatro sessões. Então, ela, ela já estava desanimada de ir médico e assim, sabe? Não, não via mais jeito para tanta dor que ela tinha, inúmeras dores, né? Aí, então, um dia ela estava ela desesperada de dor. Um dia ela ligou para mim, ela disse, ah, Rose, tu não vem fazer uma massagem para mim? Eu, daí eu nem estava em casa aquele dia, eu até estava em outra casa atendendo uma outra pessoa. Aí eu falei para ela, ah, na volta eu passo lá na tua casa. Aí passei lá, fiz uma massagem nela, Aí na, na, no dia seguinte eu perguntei: daí te ajudou, te aliviou? Sim, me ajudou bastante. Daí eu disse: queres agendar para frente? Sim, vou agendar. Ela agendou, continuou. Agora está vindo. Daí até a gente conversou, daí eu disse para ela assim: tu me viu como em última opção, né? Quando tu achou que nada mais, tu acreditava em nada mais, tu pensou: vou lá ver se vai ajudar, né? Ela olhou para mim e ela ficou até vermelha. Ela falou, realmente, foi isso que eu pensei. eu falei para ela, disse, visse como ajudou, como está. Meu, hoje ela está muito bem. Ela disse que nem, não sei das dores que ela sentia, ela não sente mais nem 1% do que ela sentia, né? E ela sentia muita dor. Roseli, parabéns, sucesso. Então, o pessoal que está aqui com a gente, hoje a gente, hoje eu falei o tema do nosso 707. Hoje eu falei sobre crenças limitantes. Eu vou falar, só para eu abusar um pouquinho de você, <risos> posso? Se eu souber responder. Então, ó, eu, eu relacionei para a aula de hoje algumas crenças limitantes. Eu queria que você pensasse na frase que eu vou te falar e desse, falasse alguma coisa, tá bom? Sobre uma crença limitante. E crença, crença limitante, como eu coloquei, é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Uma crença limitante. Sou incompetente. O que você fala sobre isso? Eu acredito que ninguém é incompetente, né? Se a gente quer conseguir alguma coisa, se a gente, tanto no trabalho ou numa dor, se a gente quer conseguir se livrar ou quer conseguir, conseguir aquilo que a gente quer, ninguém é incompetente. Tem que ter, assim, força de vontade, coragem, fé. Eu vejo dessa forma, né? Legal, parabéns. Outra frase, que tem várias pessoas que às vezes falam, porque aqui o nosso curso é online, né? Você fez comigo online. Ah, eu tô lembrando disso, que a gente já se falou várias vezes, né? Eu lembro de uma, uma vez lá atrás, seu sobrinho ele que ajudava, me ajudava em tudo, porque eu não sabia mexer, eu não sabia mexer em nada, eu sabia mal fazer ligação e tipo assim, eu tinha muita dificuldade. E ele dizia para mim: Tio, eu vou te ensinar uma vez, de agora para frente e tu se vira. <risos> Há uma crença limitante que apareceu agora de pouco. Vergonha de se aparecer, tem, de se tem, expor. Isso tem muita gente que tem. Até, pessoas até que se escondem, né? Mas, assim, eu, mate, eu, eu falo assim, Você daquilo tem, que eu tem, sei eu não tenho medo e o que eu não sei eu procuro aprender. Então, assim, eu não... não, não, não para mim isso não é dificuldade. E não deve ter dificuldade para ninguém, não. né? Outra crença limitante que a gente tem, tem observado. A pessoa diz assim, não acredito que a massagem nos pés alivia as dores físicas e as Aí, dores emocionais. Isso eu emocionais. já, Você já, isso eu já ouvi muito aqui, professor. Eu, tem pessoas que. Eu já ouvi muito isso. Tem pessoas que vêm aqui e dizem assim: ah, mas eu vou. Até outro dia, uma pessoa chegou e falou para mim assim: ah, eu já fui em muitos lugares e nada me ajudou. Eu vim aqui para ver se, se essa vai melhorar. Eu falei, eu falei para ela, mas se você vê só para ver, não vai melhorar. Você tem que vir para melhorar, daí vai melhorar. Daí ela disse assim: Ah, mas eu perguntei: Você conhece a reflexologia Não, não conheço, não sei o que é. Eu disse: Então, depois que eu te explicar, tu vai ver que vai te ajudar. Aí ela pegou, fez a massagem e está tá 10, né? tá Mas assim, eu ouvi muito isso. É, ela virou um cartão virou de um cliente né? É. Ela que falava que não Hoje certo hoje. É, até então, porque aqui é um, é um lugar pequeno e ninguém conhece, né? Que bom. Uma outra frase, é uma crença limitante que a gente ouve bastante, né? Sou Acho muito que velha. Ninguém é velho para aprender as coisas assim. As pessoas envelhecem se querem, né? Mas a cabeça sempre é jovem, né? Até alguém falou isso para mim. Eles chegaram depois... que <risos> Sim, eles disseram isso para mim. Ela assim: ah, mas tu é louca, depois de quase velha querer inventar, estudar, Eles assim, vai arrumar coisa para te fazer ainda, querer trabalhar mais, é, falaram para mim. Crença limitante é tudo aquilo que te impede Exatamente. de dar o próximo passo. Exatamente. Exatamente. E, às vezes uma pessoa que fica falando minhoca pra gente, ela está me impedindo. ela faz, ela con consegue fazer e a eu... gente acreditar que não é capaz, né? É. Consegue fazer acreditar que eu sou velho, que eu é. não sigo mais para nada, e, né? Que, que, que foi que. Como ela disse? Que depois você... de quase velho, eu ia arrumar coisa para mim fazer. Ela disse: vai fazer outra coisa, vai descansar, eu digo, mas não é isso que eu quero, eu quero, me... eu quero fazer um diferencial. Se somar os meses aí por alto, tá? Se somar por alto. Você já deve ter faturado quanto ah, para a professor, reflexologia? Professora, e ver? essa conta eu não fiz ainda. Eu tenho até ali anotado, mas eu não somei exatamente. Mas já foi, foi bastante... Então, eu vou, eu vou, vou chutar mais, mais de 10, mais, mais de 15 mais, 15, mais de 20, é, mais Acho de 20. que já está chegando do, quase lá, se não mais já, mas por ali acho que já está. No começo foi menos, né? Agora, Pessoal, já, de janeiro para cá é, mesmo, que foi isso. Daí foi, meu, muito muita gente assim. no dezembro, janeiro para cá. Então, de dezembro janeiro para cá, você começou com a gente lá em setembro, novembro, você já acumulou uns 25 mil. Mais ou menos mil. isso, acho que já. Se você tivesse ouvido aquela pessoa, quem seria a Roseli hoje? Do jeito que estava com dor, né, professor? E tomando um monte de remédio, que nem eu tomava. Isso. A Roseli entrou no curso para se tratar, conseguiu se tratar, se melhorou, olha, o sorrisão dela está aí, e com 25 mil. Ou está na conta, ou ela usou para. Pagar uma conta, comprar alguma coisa e tal. É bom ter é dinheiro, ótimo, mas... É ótimo, né, professor? Quem não gosta de ter um dinheirinho, é ótimo, né? Conta uma coisinha para nós aqui. O que você fez, assim, que... né, importante que você fez com o dinheiro Ah, foram pra, várias, várias coisas, né, professor? Muitas, assim. Na hora eu nem lembrar, precisar... Pois olha, professor, eu vou te dizer o que que já eu fiz semana passada. Olha, que eu precisei de um dinheiro e era exatamente esse que eu precisava. Estragou minha máquina de lavar roupa e eu tive que comprar outra nova. E foi esse dinheiro que me ajudou. Uau! Dois Quanto você pagou da BAM? 1.300, eu acho, alguma coisa assim. E daí eu pude comprar ela à vista, né? Porque senão eu teria que parcelar e tal. E esse aí, mais caro. Uhum. Foi lá e comprou a Vista. Uma máquina de mais é, de dois mil comprar, reais. Daí já me ajudou, né? Pagar a revisão do carro. Ah, tá vendo, pessoal? Isso, é, isso se chama independência financeira. Isso, a maioria de vocês que estão aqui é o um público feminino. Isso se chama empoderamento feminino. Você se tornar independente né? e, e ser feliz. Uma outra, uma outra crença, ela que a gente de vez em quando acaba ouvindo que a cortesia ah, dá. não dá resultado. Resultado sim, professor. Porque eu comecei com cortesias, né? Foi a partir das cortesias que fixaram clientes, né? Hoje você dá hoje cortesia, ali? Ele... Porque, Porque hoje, né? mesmo assim eu já não dou conta, né, professor? Já tem tantos clientes que eles nem eles nem pedem, eles já pedem qual é o valor que você cobra. Eles não pedem cortesia. Entendeu, pessoal? O que que Roseli chegou nesse nesse ponto legal nesse nesse auge seu profissional? O que que chegou nesse auge que você está hoje? O que te fez chegar aqui agora? Você está nesse auge? A ah, professora acho que é a minha força de vontade, né? Porque meu Deus, eu sempre eu adoro trabalhar com pessoas, então eu sempre queria ver eu adoro fazer as coisas para ajudar alguém, né? E essa foi uma forma de ver realmente que as pessoas melhoram e a gente consegue ajudar sem tomar remédio, aliviando a dor, né? E, e tantas outras coisas que as pessoas têm, né? Dor, enfim, tudo que as pessoas têm, a gente consegue ajudar sem remédio. Tem quantas? Até, professor, tem várias pessoas que também já deixaram de tomar vários tipos de remédio. Aí eles perguntam para mim assim: ah, o que, que tu acha? Eu posso parar com o remédio? Aí eu falo para elas: eu não vou dizer que você pode parar com o remédio. Cada cabeça é uma coisa, eu parei, porque realmente eu estava preparado, que eu não ia mais tomar remédio, eu disse, mas eu não sei como é que está a tua cabeça, se está preparada realmente para isso, tu vai, podes conseguir parar. E assim, já tem várias pessoas que tomavam também remédio para dormir, coisa que eu tomava. Até esses dias atendi uma cliente eu até estava esquecendo. Eu comentei com ela. Eu digo, ah, você está tomando remédio para dormir ainda? Não, ela disse. Depois que eu vim aqui, eu nunca mais tomei. E está dormindo? Ela disse, nossa, estou dormindo mais que o sono, ela disse. <risos> que legal. Sabe o que eu estou olhando aqui no chat? As pessoas estão fazendo perguntas para você. Você topa responder algumas perguntinhas? Eu Respondo todas. Pessoal, agora pergunta é para a Roseli. Eu vou adiantar aqui, enquanto as perguntas não chegam. A Marluce, quanto você cobra, Roseli? 50. 50 reais, né? Lembra? A Roseli ainda cobra aquele valor mínimo que eu sugiro para vocês cobrarem, tá bem? E para ela tá bom assim, então ela está continuando assim. Se ela achar que convém ela cobrar 60, vai chegar o um momento dela que ela vai cobrar 60 ou 70. É uma questão natural, tá bem? Eu até... É, não vou colocar minhoca na sua cabeça, mas eu vou pedir para você já começar a pensar sobre isso, tá, Roseli? E você colocar uns 10 reais a mais em cada atendimento. Pensa sobre isso e você tome a decisão, tá? Ah, vou pensar nessa questão já, professora. Isso, tá? E é, é importante, tá? É saudável uhum. para o negócio. Para manter o negócio saudável, é, você precisa começar a colocar mais valor naquilo que você faz. Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre valor. Então, a Roseli tá desenvolvendo um trabalho fantástico em Itaió, Santa Catarina, e o trabalho que ela está desenvolvendo está atraindo outras pessoas para a reflexologia. E é interessante como você, aí em Itaió, Santa Catarina, ao que tudo indica... Você é a reflexoterapeuta de referência. É, sou das primeiras. A primeira, na verdade. Então, você é a reflexoterapeuta Isso. de referência. Você, sendo a reflexoterapeuta de referência, por uma questão é, de mercado de trabalho, por natureza, é, você precisa cobrar um pouco mais. É. Por quê? Outros alunos estão chegando a trabalhar e fazer reflexologia. E eles vão começar Sim, cobrando 50. E eu sei que tem uma pessoa que é especialista cobrando 50 e tem um novato cobrando 50, com quem eu vou? Como que faz a concorrência saudável? O que é a concorrência saudável? Você coloca R 60 reais, por exemplo, no seu atendimento, colocando 60 vai ter uma diferença de preço. E aí aquela pessoa que quer um valorzinho mais em conta... Vai lá no terapeuta mais novo. Isso. E aí vai ter mercado de trabalho para todo mundo. Não tem a cabeleireira na cidade que cobra um pouco mais e aquela cabeleira que cobra um pouco menos? É a mesma coisa. Não tem aquele salão mais chique, tem. mais profissional da cidade, que cobra um tanto e tem um salão que cobra menos, porque está começando. Então, para o negócio se tornar mais saudável, pense em já colocar 60. É verdade. Uma dica para você pensar. Quem vai tomar a decisão? Você. Sim, já vou, vou pensar nessa dica, professor. Porque você precisa subir, depois, quem sabe, mais para frente, coloca 70, vai subindo. Coloca 80, 90 uhum. e vai subindo. Isso não é explorar, tá, pessoal? Entendam isso. Isso não é explorar cliente. Isso é se dar valor. E manter o negócio saudável. Porque senão, um novo terapeuta uhum. não consegue uhum. entrar. Não consegue começar a diminuir um pouco a clientela. Estou trabalhando um pouco mais tranquila e mantendo é. o mesmo rendimento. Quer dizer, você precisa trabalhar dois clientes a mais por dia para fazer o mesmo valor. E começa a se desgastar muito, começa a se cansar muito. Então, você precisa pensar de forma é. estratégica, tá bom? Bem é isso. <risos> Dicas extras para vocês que são meus alunos. Roseli, adorei falar com você. Eu também, é sempre... sempre um prazer conversar com o professor Cada conversa é uma dica a mais É um incentivo mais forte E eu fiquei curioso agora Para saber o resultado do atendimento Mas eu falei a respeito da cliente Você vai atender Ela nem marcou comigo certo, ainda é né? Que eu estou atendendo O pai e a mãe ainda, mas ela também quer fazer Mas eu vou conversando sim, professor Tá bom, bom Sucesso, professor Tchau, e... tchau Tchau, tchau